Olá, eu sou o professor Fernando Thiago, professor da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Essa aula vai ser a aula inicial do módulo 3. O módulo 3, ele é chamado de Ações de Gestão de Pessoas. Ele tem esse nome porque a gestão de pessoas, além do trabalho dos subsistemas, ela pode atuar em vários tipos de diagnósticos, de ações, que a gente vai trazer, algum deles aqui para nossa discussão, da nossa aula, que são importantíssimos assim. e pode realmente... Fazer a diferença em termos de motivação de pessoal, de comprometimento, de, de satisfação no trabalho, e tudo isso leva ao melhor desempenho, tanto das pessoas como das organizações. Então a gente separou alguns temas é, importantes para a gente poder discutir cada um deles. O primeiro deles é a qualidade de vida no trabalho, né, tem uma relação muito forte com o desempenho das pessoas, porque a gente trabalha, né, pensa não apenas. A qualidade de vida, né? Se a gente pensar a qualidade de vida que a gente tem, a qualidade de vida nossa pessoal, mas também tem a qualidade de vida dentro do trabalho. Se a gente pensa aí que a gente passa uma boa parte da nossa vida no trabalho, então o tema é um tema extremamente importante. Outro tema é segurança no trabalho extremamente importante para as empresas, principalmente indústrias, né? prestadora de serviços, é, fábricas é um tema que realmente faz muita diferença, tanto na produtividade da organização, como também né, nas questões de saúde né, das, dos trabalhadores. Né? Tem, tem que, um, um tema assim bem bem delicado, principalmente porque afeta a vida das pessoas. Né? E a gente vai comentar um pouco aqui antes nessa aula. E outro tema é o clima ético, que a gente pode também chamar de clima organizacional ético, que acaba envolvendo elementos da cultura organizacional também. Muito interessante e acaba a gente acaba trabalhando temas que fazem com que as pessoas trabalhem de forma ética, para não prejudicar o colega, não prejudicar o cliente. né? E acaba também espelhando a, a, a imagem da organização. Se as pessoas ali dentro atuam com o clima ético, a imagem da organização acaba sendo relevante. Então, o um último tema que a gente vai trabalhar nesse modo é justiça no trabalho. Também outro tema importantíssimo que causa insatisfação se não bem trabalhado. Porque se as pessoas não percebem equidade no tratamento dentro da organização, elas vão ficar bem desmotivadas, né? E aí acabam não desempenhando muito bem. Então, esses temas, eles podem ser diagnosticados, né? A gente tem ferramenta para diagnosticar cada um, verificar como as pessoas percebem cada um desses temas, e podem ser corrigidos, né? Com mediações de, de gestão de pessoas. Então, vamos dar uma pincelada em cada um deles aqui. O primeiro, qualidade de vida no trabalho, ele é um, um, um tema de gestão de pessoas que a gente chama de multifatorial. Ou seja, o que é a qualidade de vida no trabalho? O que, é que afeta a qualidade de vida no trabalho? Então Existem vários fatores que acabam afetando a qualidade de vida no trabalho das pessoas. O primeiro dele é a estrutura de trabalho. né? Então Se o ambiente de trabalho é legal, se não tem nenhum ruído, se não tem nenhum problema assim, de estrutura física, se tem conforto, né? se é adequado para aquela atividade que a pessoa faz, né? as relações pessoais também. Outro fator importante se existe urbanidade entre as pessoas, se as pessoas se respeitam, é, acabam tratando bem umas com as outras, tendo coleguismo, em relação a apoios, apoio e meta, né? outra questão assim, de não colocar uma meta muito além do necessário, enfim, né? tem vários tipos aí de pressões relacionadas às metas de trabalho, e isso afeta a qualidade de vida no trabalho, as pessoas se sentirem bem no trabalho. Então, esse é um tema, qualidade de vida no trabalho. Agora, vamos ver o, o próximo tema, porque aí depois a gente vai ter uma um videoaula para cada um desses temas. O outro tema é segurança do trabalho. Vai ter um, um videoaula falando sobre isso, além dos textos, né? muito bem interessante, bem interessante para poder estudar. Ele trata nada mais do que a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, a gente vai estudar quais são os aspectos né, de, que influenciam, impactam nessa integridade. Entender também o que é essa integridade. Né? Então, por exemplo, alguns problemas de procedimentos que podem vir a trazer algum tipo de acidente, alguns ambientes físicos né que precisam ser muito bem pensados para poder evitar problemas relacionados à saúde das pessoas. E outra coisa interessante também, os EPIs, né os equipamentos de proteção individual, quais são necessários ou não para determinado tipo de trabalho. E essa integridade ela pode ser não só física, né? no caso dos EPIs, proteger a integridade física, mas ela pode ser social e psicológica também. Então, por exemplo, bullying dentro da, da organização, a, aquela questão de assédio moral dentro da organização, ou mesmo assédio sexual, né? são temas aí que a gente trata nessa aula de segurança do trabalho extremamente importante. Né? E aí tem várias normas técnicas também para a gente poder é, verificar e ver qual quais normas a gente precisa atender para determinado tipo de ambiente. Então, é um tema bem interessante para ser trabalhado nessa disciplina também. E da mesma forma, a gente pode fazer um diagnóstico né, da, dessa, desse tema de segurança do trabalho e realizar ações corretivas né, para poder evitar os acidentes de trabalho. Outro tema multifatorial, ou seja, vários fatores influenciam esse, esse clima ético, né? então ele avalia os aspectos do clima organizacional baseado nos valores éticos. O que são valores éticos? As pessoas tratarem umas às outras de forma ética, uma não querer prejudicar a outra. A gente consegue avaliar isso dentro do ambiente de trabalho e gerar correções para a gente poder contornar esses problemas. Né? E aí tem vários, vários aspectos que pode ser medido. Primeiro, a relação do servidor com a chefia, isso é uma questão de, de avaliação do clima ético, né? se existe um tratamento ético entre o líder e o liderado, a relação entre os próprios colegas, existe ali companheirismo, né? equidade na, na divisão das atribuições, na distribuição de resultados. É, por exemplo, a remuneração também é outro ponto importante no clima ético organizacional. Se essa remuneração ela é distribuída de forma é, equilibrada entre as pessoas, né? enfim, tem muitos fatores que acabam influenciando essa, esse clima ético e possuem relação direta com o desempenho de pessoal e da organização. Quer dizer, se as pessoas percebem que dentro da organização, o clima organizacional, ético, ele é muito bom, então, provavelmente elas vão desempenhar muito bem. Mas existe o outro lado, que é o mais perigoso, porque o clima ético, o clima organizacional como um todo, quando ele está muito bom, as pessoas desempenham tranquilamente suas atribuições, né? de forma assim adequada. Não quer dizer assim que elas se sentem extremamente motivadas para poder trabalhar, desempenhar suas atribuições. Mas quando ele não é bem avaliado, quando ele tem algum problema de ruído nesse clima, né, com as questões éticas ali sendo é, prejudicadas, então gera muita insatisfação no trabalho e o desempenho cai. O desempenho das pessoas acaba caindo, porque elas trabalham contrariadas, né? Então é, é, um, é um tema muito interessante, né? E ele precisa realmente ser trabalhado dentro das organizações, ou como clima organizacional, ou com esse plus, né, do clima organizacional ético, que é um tema que hoje em dia, né, está muito em voga, principalmente das responsabilidades sociais, responsabilidades ambientais, e tem muito a ver com isso, né, a forma como que a gente trabalha dentro da organização, percebe né, as relações de trabalho dentro da organização, dos processos, dos produtos, e também como a gente trata a sociedade como um todo. Né. Então faz todo sentido, né? a, acaba também impactando na imagem da organização. E aí o último tema dessa desse módulo, módulo 3, são, é a justiça no trabalho. É um tema bem também, é, como no clima ético, se ele não bem trabalhado, ele acaba causando ruídos muito grandes de, de, entre os trabalhadores né? e acaba acaba prejudicando muito o desempenho, porque as pessoas não vão perceber que o tratamento é igualitário dentro da organização. Então, esse, essa justiça do trabalho, ela nada mais é que a forma como as pessoas percebem o quão justo é o tratamento e a distribuição dos recursos dentro da organização. Então, a gente trabalha de duas formas. Primeiro, a distribuição desses resultados é distribuída de forma igual? Segundo, os critérios de distribuição, eles são é, equilibrados, vamos dizer assim? Né? Trabalhado nessas duas essas duas perspectivas né? se a distribuição dos, resu dos resultados das atribuições são equilibradas e os critérios para poder se, é, distribuir esses resultados são equilibrados e também possui relação direta né, com o desempenho de pessoal e da organização então resumindo né esses tipos de ações de gestão de pessoas são grandes temas que direcionam o comportamento das pessoas lembra que o comportamento realmente é um, um grande problema né de demissão a maior causa de demissão das pessoas nas organizações, então eles acabam, quando bem trabalhados, contribuindo com a motivação, com o produtividade, e consequentemente, né, o desempenho da organização depende totalmente das pessoas. E as pessoas percebendo qualidade de vida, a questão do clima ético, tendo segurança para trabalhar e percebendo justiça, com certeza elas vão desempenhar muito bem nas suas atribuições. Então são temas sensíveis, a gente pode fazer diagnóstico desses temas dentro da organização, depois, os aspectos que merecem correção, merecem melhorar, a gente pode criar planos de ação para poder melhorar isso. Ações de treinamento de pessoal, de desenvolvimento, de conscientização, de comunicação, para poder melhorar essas questões dentro da empresa, da organização como um todo.